Bom dia para todos, e, é, aqui é a tornal de Maracanã, uma grande resistência desde 2006, aqui é muito importante para todos os povos originários do Brasil, é uma grande luta para ser uma universidade indígena, e a gente já, tá, já, já estamos aqui na resistência desde 2006, e assim, é, agora está um, um perigo maior ainda, que a gente já foi retirado cinco vezes, Agora, com um o novo governo que a gente não confia, tem uma grande luta para frente. assim Tem que chamar as pessoas que queiram, os indígenas queira, que para que participar da luta aqui e apoiar, porque a luta é nossa. E é, esse prédio histórico não, não é só nosso, indígena, é de todo mundo. Eu acho que o maior, é, é, essa é a importância que eu tenho hoje, ou, ontem no dia 20, esse apoio foi muito importante também das pessoas virem até aqui, aqui. E não é só nós indígenas, que está acontecendo várias coisas em várias aldeias. Esse, esse prédio é uma história de povoado, né? E assim, para os indígenas, mas com tudo isso que aconteceu, foi defendido negociado. E a gente está no, no, na justiça. E assim, essa luta aqui das mulheres também indígenas, de estar tá aqui, já nasceu criança aqui nesse local. E, várias mulheres indígenas já estão tá com as suas crianças com 6, 7 anos e continua nascendo crianças aqui, mulher grávida, passando indígena e também apoiadores que sempre vêm por aqui ajudando, é muito importante né, para o movimento da resistência indígena no Rio de Janeiro. E eu sou do Maranhão, Cricatí, Vajajara, <risos> não posso esquecer, do outro lado, eu sou o meu pai é a, a minha mãe é já assim É muito importante porque eu tenho orgulho dos dois, <risos> para todos. Eu não gosto muito de falar também em vida, estou sem graça, mas assim, estou falando para vocês, porque é uma grande importância de vocês estar aqui apoiando essa, essa luta dos povos originários. Não só que não ter mas para mim aqui na aldeia é importante porque é uma luta de, de 305 povos e, e é nossa essa luta, né? É nossa.